Você sabia que o uso dos fios de PDO não é apenas para as pessoas idosas? Sabe que você nova, a partir dos seus 20, 25 anos, se você começar a usar os fios de PDO, cada vez mais as ruguinhas de expressão vão ficar longe de você. Porque isso sim é um tratamento preventivo. Você acha que dói? Não, não dói. Todo procedimento é feito sobre anestesia e como passamos as camadas da pele, é indolor. As indicações do FI de PDO são bem amplas. Nós podemos usar ele em vários locais do nosso rosto. No canto dos olhos, na olheira, que nós temos muita flacidez, no, no sulco nasogeniano, na ruga de marionete, no pescoço, ele é fundamental. Eu tenho um curso sobre isso, mas isso é tema para o próximo vídeo.